Esta questão é uma questão uh, para preencherem os espaços que aqui se encontram de forma a que as afirmações fiquem verdadeiras. Então, vamos lá ao primeiro caso. No primeiro caso, dão-nos duas grandezas, as grandezas X e Y, e dizem que elas, que elas são diretamente proporcionais. Então, se X triplica, então o que é que vai acontecer? ao y. São grandezas diretamente proporcionais, estão relacionadas na mesma proporção. Então, se x triplica, o y também irá triplicar. Depois, se x é multiplicado por 5, então o y, da mesma forma, como se faz, são grandezas diretamente proporcionais, também é multiplicado por 5. Se x é dividido por 5, o y também será dividido por 5. E se x torna-se 6 vezes maior, o y também, uma vez que é diretamente proporcional, está na mesma proporção, então também torna-se 6 vezes maior. Na segunda parte da questão, agora temos as duas variáveis, a x e a y, mas agora são grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais são grandezas que se relacionam da forma contrária, da forma inversa. Então, o que é que acontece? Se x triplica, o que é que vai acontecer ao y? Vai ter que ser 3 vezes mais pequeno. Isto é, passa para a terça parte. Se x é multiplicado por 5, então o y vai ser inverso. Depois o multiplicado, o inverso multiplicado será é dividido por 5. E se é dividido por, pelo 5? Então o x é dividido por 5, então o y será Multiplicado pelo 5. Por último, se x se torna 6 vezes maior, então o y torna-se 6 vezes menor.